Bom dia, meus amigos e minhas amigas da rede social. Estou de volta para, para falar não da Semana do Delega, mas para falar de, há duas semanas das eleições, dessas eleições gerais, dessas eleições importantes para a história do, do Brasil. Em primeiro lugar, eu gostaria de falar para vocês como foi ontem a grande repercussão né, do, do registro, da divulgação, da pesquisa do IBOP, onde o candidato a presidente pelo PT, professor Fernando Haddad, subiu para 22% das intenções de votos em todo o país, e o candidato né, da extrema direita, o Bolsonaro, permaneceu nos 28%, ou seja, estagnou, ficou estacionado nos 28% enquanto Haddad continua subindo. Isso é um registro muito importante. E, a, e também o, o, o terceiro lugar do Ciro é, é bom de registro, que ficou com 11% a metade dos votos, das intenções de voto do, para o Haddad. Mas esse cenário é muito importante porque é um cenário em que é, a esquerda, as ideias progressistas, democráticas, elas prevalecem diante de uma candidatura fascista. Então, está se costurando a nível do Brasil um movimento antifascista né? e pela redemocratização do país. Então, essa, é essa pesquisa de ontem, que foi divulgada ontem à noite pelo Ibope, né? revela claramente né? que os milhões de votos é, já estão se migrando para a candidatura do Fernando Haddad, consolidando ele para possivelmente para um segundo turno, a não ser se há uma reviravolta. E acredito que a reviravolta pode, pode se dar é, em que o Fernando Haddad supere até mesmo as intenções de voto que era para Lula e liquide logo essa situação no primeiro turno. Mas acredito que haverá o um segundo turno entre Haddad, candidato das Forças Democráticas, contra o candidato da extrema-direita é Bolsonaro. Então, a pesquisa ontem claramente demonstrou que a ascensão de Haddad, em menos de um mês, onde ele tinha apenas 4%, por, 4 das intenções de voto, subindo para 22%, significa há duas semanas que, provavelmente, ele vai dar uma virada sobre Bolsonaro e ele vai sair na dianteira no resultado do primeiro turno. E no segundo turno, essa mesma pesquisa já demonstra, né, com esses números, 22 contra 28 que a Haddad ganha as eleições no segundo turno, num placar de 43% versus 37%, 43% para Bolsonaro, para Haddad e 37% para Bolsonaro. Então, o segundo turno, me, essa mesma pesquisa conta já a preferência, né, do eleitorado brasileiro para a candidatura do professor Fernando Haddad, 13. Então, esse é um, um momento importante na história deste país. Por quê? Porque a primeira coisa que eu gostaria de... Vamos dizer assim, não de desmascarar, mas de, de abrir um debate. Gente, é uma falácia mesmo que setores policiais, né, a maioria, delegados, agentes de investigação, agentes de segurança é uma falácia é, de que a candidatura de Bolsonaro é uma candidatura é, pró-policial. Em primeiro lugar, Bolsonaro era é, capitão do, ex, do Exército, houve um problema dele dentro do quartel, que inclusive foi apurado, em que ele cometeu um atentado terrorista, né, jogou bombas dentro do quartel, reivindicando alguma coisa para ele e, consequentemente, ele foi punido, houve um acordo e aí ele foi reformado. E depois, quando ele foi ele saiu logo do exército, ele imediatamente se candidatou e viveu na política há 30 anos. Então, quando ele se aposentou reformado, né porque houve um acordo para ele sair do exército e ele foi se candidatar e até hoje continua na política há mais de 30 anos onde trouxe benefícios para sua família, para os seus filhos. Então, ele vive de política há mais de 30 anos. Durante esses 30 anos, ele não apresentou nenhum projeto de segurança, vamos dizer assim, relevante, que possa ser digno de registro. Então, o Bolsonaro, ele, foi, ele é deputado federal há quase 30 anos e nada fez, quando, principalmente quando os policiais da Paraíba, do Norte, da Bahia, né, do Sul do país, que fizeram um movimento né, para reivindicar os seus salários, e ele não se manifestou. Muito pelo contrário. Ele se manifestou apoiando os governadores, né, dizendo que os governadores estavam fazendo o possível e sobre segurança, e não apoiou os agentes de investigação naquele momento. Então, é uma falácia dizer que o Bolsonaro é o candidato da polícia. Porque, primeiro, o Exército não é responsável pela segurança. O papel do Exército na Constituição e na regulamentação e na lei é outro. Né? O papel do Exército é outro. E, a, e quem se preocupa e quem faz a segurança é a polícia. A polícia civil, a polícia militar. Então, portanto, é uma falácia dizer que Bolsonaro é o candidato é, da polícia. Isso é um grande equívoco. é um grande equívoco. porque não há nenhum registro que possa dizer que o, o Bolsonaro defendeu as categorias policiais. Então é uma falácia, é uma falácia dizer que ele é... Quem concretamente fez algo em termos de, de polícia foi, sem sombra, o governo do PT, o governo de Lula e de Dilma, que apresentou projetos que deu autonomia aos policiais civis. Hoje, por exemplo, a Polícia Civil da Paraíba, ela tem autonomia, o governador dá autonomia aos policiais civis, não interfere, não faz a transferência é, por perseguição política em qualquer delegacia do interior da Paraíba, em qualquer cidade, em qualquer, em qualquer local em que tem um policial é, designado para suas funções, não há perseguição em razão de política, de interesse político. Então, o governador é, da Paraíba, o Ricardo Coutinho, ele é republicano e segue a mesma linha que foi introduzido no governo de Lula, que deu autonomia aos policiais para investigar tudo. Hoje, a Polícia Federal investiga tudo, minha gente. E a Polícia Civil também, sem interferência, né, com autonomia mesmo, de categoria. Então, quem deu na prática, na legislação em favor da polícia foi, sem sombra de dúvida, o governo do PT, o governo de Lula, o governo de Dilma. Isso é uma verdade. Isso não é uma mentira. Então, minha gente, desmascarando. Bolsonaro não é o, o, os candidatos né, da polícia, não é. Pode, é possível que uma boa parte dos policiais estejam é, nessa ilusão de dizer que Bolsonaro vai resolver o problema da segurança executando as pessoas, né? O problema de segurança no país é uma outra coisa que não tem absolutamente nada a ver com a execução de pessoas. né? Então, a, a questão do, da candidatura de, da, do, de Bolsonaro, se esse empate à polícia, é, é uma mera ilusão. É mera ilusão de que ele vai querer dar aumento aos policiais. Isso é tudo mentira, isso é tudo falácia, porque durante 30 anos de vida pública, como deputado federal... Ele nada fez pelo Estado do Rio de Janeiro, sequer apresentou um projeto para, para beneficiar né, a, polícia, a polícia do Brasil. Então, isso é uma falácia. Então, outra questão que eu acho extremamente interessante, para que vocês possam saber, a candidatura do Bolsonaro é uma candidatura do fascismo. Né? As elites brasileiras, setores empresariais, estão em dúvida em apoiar esse candidato, porque ele está observando que é um desastre. O, ministro, o futuro ministro dele, o economista, o responsável pelo plano econômico da candidatura do Bolsonaro, o Paulo Guedes, semana passada abriu a boca num debate a dizer que vai taxar os impostos de rendas para os, quem ganha um salário mínimo de R$ 950, reais, ou seja, cada mês tem que descontar R$ 160 reais de, de quem já ganha pouco, tirar do que já ganha pouco onde vocês sabem que os pobres eles fazem um esforço enorme para sobreviver um salário mínimo, e aí eles já compram as mercadorias, as mercadorias já vêm com os impostos, paga mais impostos que os ricos na prática, e aí vem a, a, o Paulo Guedes, o, o responsável pelo plano econômico do Bolsonaro, caso ele fosse eleito, ele ia ser o ministro da Fazenda para implan, implementar essas medidas absurdas contra o povo. Né, taxar cobrar mais imposto do, do, do que já não tem já, dos, dos que já não tem como a maioria dos pobres dos trabalhadores que ganham um salário mínimo então e revela claramente que é uma proposta extremamente fascista né de tirar dos pobres para dar aos ricos e uma outra questão extremamente que o que os brasileiros e as brasileiras devem chamar a atenção principalmente as classes trabalhadores né os, os ruralistas os agricultores, né? a massa dos trabalhadores do urbano e rural. Tem que ter muito cuidado, porque a proposta do Temer da Previdência Social foi derrubada. O povo derrubou no Congresso Nacional. Mas está lá no plano econômico, observe, antes de ficar elogiando o candidato no Oba-Oba, né? como se fosse uma onda, observe, vá lá no plano do governo do Temer, do, do Bolsonaro, o Paulo Guedes, o ministro da Fazenda, colocou claramente, claramente que vai sim passar a reforma da Previdência Social para retirar os direitos dos trabalhadores, para retirar os direitos dos servidores públicos a uma aposentadoria, a uma aposentadoria digna, aumentando, inclusive, as idade das pessoas para a aposentadoria. A proposta de Previdência Social do Temer foi um desastre. Ia ser um desastre para o Brasil, mas está lá no plano econômico de Bolsonaro, caso ele ele se elege, ele vai implantar essa reforma que foi rejeitada pela população, pelo povo brasileiro. Então é preciso muito cuidado nessa candidatura fascista em que se alimenta do ódio, em que se alimenta da intolerância. Ao invés de discutir problemas da saúde, da educação, do desenvolvimento social, da segurança pública, ele, ele prevalece né, o discurso. discurso discriminatório, contra os negros, contra os homossexuais, contra as, as mulheres. Isso é um absurdo, né, de, diante dessa situação e que, graças a Deus, né, o Fernando Haddad, que eles tentaram combater, porque ele foi prefeito de São Paulo, um grande prefeito, considerado um grande prefeito, mas diante daquela conjuntura em que foram demonizado o PT, naquele problema do Mensalão, e aí ele perdeu as eleições, mas hoje, uma reparação concreta em que o Ibope de ontem demonstra que na cidade de São Paulo onde ele foi prefeito, ele está ganhando com mais de 20% a mais à frente do Bolsonaro. Então, hoje, o, o, o Haddad ganha as eleições na cidade de São Paulo onde ele foi prefeito, onde a população reconheceu né, que foi um grande erro não ter reeleito ele e hoje né, aponta ele como presidente, provável presidente da república. Então, minha gente, eu acredito que essa, essa, essa grande massa de trabalhadores, né, algumas pessoas que estão ainda acreditando né, nesse, nessa falácia, nessa mentira, né, nesse candidato nazista, nesse candidato fascista, que odeia as mulheres, que odeia os negros, que odeia as minorias, né, que não quer implantar a democracia, porque não, não, vocês não brinquem, minha gente, não brinquem. Não brinque que essa candidatura do Bolsonaro, caso ele chegar ao poder, ele vai implantar, sim, uma ditadura, uma ditadura perversa, uma ditadura em que a maioria da população não vai ter direito à liberdade, nós vamos ser perseguidos, nós, digo, o povo brasileiro, os segmentos sociais, as categorias, as pessoas que, têm, que ter, usufruem da sua liberdade. Então, nós não queremos... Nós não queremos uma implantação de uma autocracia, de um governo de poucos, de um governo fascista, em que a grande maioria da população vai ter direito à participação, não vai ter direito a se manifestar, e vão impor, sim, dentro do Congresso Nacional, medidas antipopulares, medidas que sacrifiquem mais ainda a população, com arrocho salarial, com carestia de vida, com desemprego, e com essa reforma terrível, né, que eles querem implantar da Previdência Social, resgatando a derrota de Temer né, da Previdência Social. Então, minha gente, não se iluda, não se iluda, não se iluda. O Bolsonaro, duas vezes no Congresso Nacional, votou a favor da permanência do Temer. Então, ele é a continuidade dessa política neoliberal, de privatização das grandes empresas, certo? do favorecimento dos grandes, das grandes empresas, dos bancos, das multinacionais, do entreguismo, então, hoje, a única candidatura mesmo das forças democráticas, da liberdade, da democracia é a candidatura do professor Fernando Haddad, que já demonstra claramente né, a sua simplicidade, a sua capacidade, que realmente o Lula escolheu certo né, o, seu, o seu sucessor, o seu substituto. Então, minha gente, todo cuidado é pouco nos fake news que está sendo espalhado pela internet essa semana mesmo tentaram colocar a vice da chapa de Haddad, a, a deputada estadual mais votada do Brasil, a Manuela Dávila, que é o, a vice da candidatura de, de Fernanda Haddad, na rede social, mentindo, né, dizendo que ela tinha armado aquela facada junto com aquele maluco, lá no bucho do, do Bolsonaro, né, um fake news mesmo, ou seja, é, matéria matéria, uma, ma uma maquiagem de matéria falsa, mentirosa, né, que já foi, houve representação no TSE e o TSE já ordenou que as redes sociais sejam proibido e qualquer hora quem divulgar essa matéria mentirosa pode ser multado e pode responder a crime. Pode responder a crime. Então, minha gente, muito cuidado aqui na véspera das eleições. Apenas duas semanas, todo cuidado é pouco. A reviravolta já está dando, já está a caminho. Acredito que hoje mesmo a pesquisa, porque essas pesquisas que são feitas pelos esses institutos nacionais, ele só consulta mesmo as pessoas que têm acesso né, ao telefone, ao contato, mas eles não conseguem é, pesquisar e também nos, nos grotões, nos lugares mais pobres, onde as pessoas não têm ainda comunicação de rede social. Então, gente, é, acredito que a candidatura do Fernando Haddad está, já está ultrapassando sim, hoje, já no primeiro turno, a candidatura de Bolsonaro. E, com certeza, as eleições... É uma eleição extremamente importante, né? É a força democrática, é a reconstrução da democracia no país. Dias melhores virão. Eu acredito firmemente, né? que nós estamos no caminho certo da redemocratização, que o golpe não deu certo, que o governo Temer foi um fracasso, né? está aprovado aí, todos os candidatos ao governo, tanto do PT como dos seus aliados, praticamente vão ganhar as eleições. Né? Vão ganhar as eleições. Aqui na Paraíba, o candidato mesmo de Adat é, é o João, né? que por sua vez é apoiado pelo, pela gestão extremamente é, de sucesso do que é do governador Ricardo Coutinho. E é claro né, que tem outros candidatos aí, como o Zé Maranhão, né, oportunisticamente, ou, ou não, porque tem alguns né, candidatos dele que apoiam abertamente a DAD. Mas, enfim, mas isso é coisa da conjuntura estadual. Mas a gente percebe, a gente vê, estamos aqui na capital, estamos no interior, a gente vê a sintonia mesmo, né, das grandes massas, né, do povo mesmo, que são os pobres que decidem as eleições, e o povo quer a volta do Lula no poder. Lula no poder, Lula vai provar sua inocência, a data e não vai, não vai amnistiar, não vai tirar Lula da cadeia, não. Quem vai tirar Lula da cadeia é a própria justiça que vai reconhecer que um erro, que é uma prisão política... Ele vai sair da cadeia se Deus quiser para o ano. E ele no poder, porque a vitória de Haddad vai ser a vitória de Lula pela quinta vez, pela quinta vez consecutiva, né? Pela quinta vez consecutiva, Lula vai, Lula vai ganhar as eleições e o Brasil vai voltar assim a ser a trilhar aquele caminho né da independência, né da grande potência que, que quase nós íamos alcançar, mas devido às articulações, do principalmente do PSDB, que hoje tem a sua candidatura esmagada, né, do Alckmin, e o Aécio Neves desaparecido, né, o candidato dos mais de 51 milhões de votos desaparecido do mapa, e que hoje, né, claramente, só temos mesmo praticamente há é, a, a, duas semanas da, do pleito, né? das eleições que vêm. É importante a gente eleger os aliados, principalmente os, os deputados do PSB, os deputados do, os deputados do PT, né, para que a gente possa ter maioria no Congresso Nacional, porque já a gente sabe que o Congresso Nacional, se não tiver a maioria, é, é, é manipulado né, pela, pelo grande capital, pela, pela mídia, e nós temos que fazer mesmo a maioria. É, votar nos, aqui na Paraíba, eu, eu vou votar dessa, da seguinte forma e peço aos amigos também votarem da seguinte forma, né? Então, para deputado estadual, podemos votar num, num, num dos candidatos do PSB ou num dos candidatos do PT. A minha preferência é a preferência do deputado de estadual Anísio Maia, que é um grande parlamentar a nível estadual. O número, o número dele é 13 mil, né? 13.000 e confirma. Para a federal, vou votar no substituto de Luiz Couto, que é o Frei Anastácio, 13,45. Para o primeiro senador, votarei no padre, né, no grande combativo, no homem honesto, sério, que é o, dep o deputado federal e candidato hoje ao Senado, o padre Lu professor Luiz Couto, 13,4. E para outro vaga do Senado, nós devemos sim votar em veneziano, no Vené que fez uma autocrítica né? porque ele votou pelo impeachment mas se arrependeu e que, na verdade, depois ele votou contra a reforma trabalhista, né? que tirou os direitos dos trabalhadores, contra a reforma da previdência que teria que teria tirar o, o direito dos aposentados que hoje a, a volta de bossa é um perigo, né? porque ele quer tirar os apos, a aposentadoria dos velhinhos, das velhinhas e, e Vené votou, sim, pela reforma contra a reforma da Previdência. Então, o meu voto, o primeiro voto do senador vai ser de Luiz Couto, 134, um e no segundo, meu segundo voto para o Senado vai ser de Veneziano, ex-prefeito de Campina Grande. O, num, o número dele é 400. E, finalmente, para o governo do Estado, eu vou votar no João, no João porque é, é o número 40, é o candidato de Ricardo Coutinho, aliado de primeira hora né, de Lula, de Haddad, a gente não poderia deixar de votar em João, que representa realmente a continuidade dessa, dessa Paraíba quase feliz, dessa Paraíba organizada. Então, para o governador votar em 40, no 40, sem sombra de dúvida. Não quero retrocesso para, para, para a minha pequena Paraíba. E finalmente, né? né para fechar com chave de ouro na urna eletrônica. Vou digitar o número 13 com muita felicidade. Vai aparecer a cara de Haddad, mas todo mundo sabe que ali é Lula. Porque Lula é Haddad e Haddad é Lula. É o número 13. E aí eu confirmo. Para a grande vitória da democracia. Essas eleições não é uma festa democrática, gente. É uma guerra. É uma guerra de duas posições diferentes. Uma guerra que quer paz, quer saúde, educação, segurança para todos. Né? Quer, que, quer que, a volta dos direitos dos trabalhadores Quer a volta do emprego A volta da paz E não, e não a guerra né? E não a, o confronto E não, como disse o, o, o adversário do outro lado O candidato da extrema direita Dizendo que no Brasil a saída é a guerra civil Não, gente, a saída não é a guerra civil O povo brasileiro é um povo pacato, cristão, organizado não quer implantar a lei do Talião, uma coisa extremamente antiga, da época dos, né, dos, dos bárbaros, da época dos ignorantes, né, do obscurantismo que já foi ultrapassado, deite por dentro, olho por olho, isso não existe mais, gente. Nós estamos num país democrático, nós temos uma civilização e a gente tem que pugnar por dias melhores. Quem não se lembra, gente, né, do governo de Lula? com o governo da prosperidade, da paz, onde todos eram felizes e a gente sabia. Portanto, não resta a menor dúvida que o professor Haddad, com seu currículo, com sua capacidade, com sua simplicidade, muito parecido com Lula, vai ser o nosso presidente da República. Se Deus quiser, muito obrigado e até outra oportunidade.